então eu resolvi me desafiar né então eu resolvi fazer outra meta é, para provar para mim mesma que eu posso eu consigo né que eu vou melhorar e independente de prova ou não né porque o quando eu decidi voltar a correr eu decidi voltar a correr não foi por é, não foi por provas mas foi por mim né foi por, pelo amor pela corrida é, pelo desejo de evoluir, pelo desejo de melhorar, pelo desejo de correr mais e mais e de forma não lesiva, de forma segura, né? e por amor mesmo. Né? Algo que eu faço, okay. algo que eu faço e quero fazer para o resto da minha vida. Né? Eu quero ser um daqueles, daqueles velhinhos que a gente vê correndo na praia. Né? E assim, uhum. é, eu resolvi estabelecer a meta de é, em 10 semanas é, refazer aquela prova. né uhum. Então eu pedi uma nova planilha, né o Marcos, a Viviane, lá me ajudou né? e me ajudaram e me deram uma planilha de 10 semanas né para é, bater aquela meta. Mais um 21. E minha... <risos> Mais um 21. E eu queria fazer em 1,40. A minha meta era, olha. Eu... Tá certo, eu não consegui... Baixar mais cinco minutinhos aí, né? Exatamente, eu não consegui, né, bater aquela meta do 20, 25K, mas vou fazer o seguinte, eu vou bater do 21 e eu vou bater do 21 com louvor, né? Eu vou tirar uhum. cinco minutos ali e é isso que eu quero ir Então, eu comecei, eu vou, é, recomecei a planilha, comecei comecei a treinar e, assim... Fazia chuva, fazia sol, tava eu treinando, né, cansada ou não, é, a rotina do, é, do trabalho tava pesada devido à pandemia também, mas assim, eu tinha estabelecido aquela meta e eu queria alcançar, e eu, eu vou fazer o que for possível para alcançar isso aí, né. Independente de prova, como eu falei, independente de prova ou não, eu quero evoluir e isso é independente de prova ou não. E foi assim, e, e eu sabia que era algo que eu poderia alcançar, né, devido a como a progressão, né, dos meus treinos, como, é, como eu tava, como eu me sentia, né, até mesmo treino em Z2, eu tava fazendo um pace muito bom para o Z2 e tal, então assim, tudo isso, né, tem, é, tem toda uma observação dos treinos, do, da sua... É, da sua percepção de como é que vo você tá nos treinos, você sabe, né, se vai ou não é, conseguir isso aí. Então, eu sabia que era algo que eu poderia sim você tava alcançar. pronta, né? Tava pronta e eu fui curtir, poxa. É, me lembrei das minhas metas e comecei a correr e tava me sentindo muito bem e, é, Continuei, e eu tava, me lembro que eu estava escutando música e tal, e às vezes até eu cantava ali, fui curtir mesmo, assim, foi um momento, né, muito legal, e uhum. do nada eu olhei para o meu relógio e já estava no quilômetro 16, né, e quando eu olhei o tempo, cara, eu, poxa, eu, assim, eu vi que o negócio ia acontecer, poxa, e assim, eu me emocionei no momento, né, porque assim, eu acho que todo corredor quando, né, dá o gás, quando se esforça, né, e corre atrás o que quer, né? Assim, quando chega aquele momento que você vê que vai acontecer, que você vai conseguir, acho que assim, tem sentimento melhor, né? E Autorealização, né? Exato. <risos>